Agora vamos lá fazer então o tutorial disto laçada na agulha tem aqui tudo normal, ou seja, isto é o movimento do ponto alto aqui é a mesma coisa tiramos a agulha e vamos fazer aqui meia volta outra meia volta igual e temos uma volta de fiel chama-se uma volta de fiel é um nó de macramé e agora aqui é só passar por todos, reparem, isto está feito top, né? só apertar, ajeitar, e aqui está, lindíssimo, muito fácil, muito lindo, reparem, o verso também é bom, aqui assim, isto o início era três correntinhas, mas eu depois desmanchei, e depois tem que se fazer artificialmente na última volta, para fechar,